Primeira planta, Fiz hum. ela dele, eu vou perder, coi Aí cata o cisquinho que tiver, escaroça, e cardeia, e vai piar. Depois enfiado, encheu a roda, vai nivelar. Vou fazer meada, daí vai pintar, dá a cor que quiser, tá feito. Terceiro.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 Dessa casa não tem nada de feia. Cravo branco no cabelo é sinal de casamento, Maria. Não, Alzira, não existe cravo como branco. Ih, olha. Nem amor como primeiro. A, A folha, folha da bananeira do... não se bana sem o vento. Toda moça sossegada não se perde o casamento. Ih, Maria, guarda teu cravo que ainda não chegou teu tempo. Menina, você não casa. Que casamento é barafunda? Sobe morro, desce morro com uma trouxa na carcunda. É por isso, Alzira, que meu marido é minha roca. Meu tear, eles que me dão um pão. Abaixo de Deus, só devo a eles. E ao mascate. Hum? Que traz as cachaças com as estrelado estrelado As cachaças de tanto peste, tanto mato. Na memória, vou buscar, são lembranças do passado, que vontade de chorar. Ai, esse dinheiro de São Paulo, o oh, dinheiro excomungado. Já faz meses que levou meu namorado. É, e o dinheiro que continua difícil, a Deus. Se ele não voltar, vou ter que ir pra roça, que nem Dona Antônia. Cuidar do feijão, do milho, da desmancha, da raiz e da farinha. Ah, Alzira, se ele foi pelo rio, então ele há de voltar. O rio é justo. Ele leva, mas depois ele traz. O, o rio, rio tira, tira, o rio tá. tá. Tudo no seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de partir, e tempo de chegar. Ai, ai, quem diz que bala mata? Bala não mata é ninguém. A bala que mais me mata é amar e querer bem.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 Roxa morena, toma cuidado. Você é solteira, ou sou casada. Safado! <risos> Nunca vi um pente só colocar dois coração! dinheiro de um bico só no alumé da salão? E o segundo mais safado ainda me falou. Menina, me diga teu nome, que eu quero dizer o meu. Eu sou seda fina daquele vestido teu. Hum? Aí eu virei pra ele e disse. Sai pra lá, pinto pelado. Vá se lavar na maré. Outro melhor que tu, eu trago a ponta do meu Ai, pé. atrás mesmo, viu? É, traz, é por isso que eu não quero mais amar a gente de pouco valor. Quem ama essa farrambagem, desperdiça seu amor. Sim, muito bem, Angelina, essa palavrinha que você me disse agora. Merece comer galinha e tocinho de hora em hora. Sim, canoa velha esquecida no cais. Canoa velha no é velha! E você, tá me chamando de canoa velha, sua baldeira? Quero ver tua formosura, cara de feijão queimado... Temperado e sem gordura Eu conheço gente ruim por ter tinta verdadeira Linguaruda Penso grosso Orelha de mosquiteiro! Angelina e Marlene, parem ah, com isso Deus foi pode castigar Faz a ruda botar flor e as águas do mar secar é, mulherada andeja, tudo lançadeira É por isso que os homens falam Juntou pra rendar e fiar É mulher fofoqueira E deixa os galos soltos pelo mundo Cantando na lavoura que essa casa aqui é minha quem manda nesse puleiro é são as, as, é, as galinhas E é demais conversando, o trabalho rende muito é, O tempo passa que ninguém dá certo Fui na horta apanhar coentro, apanhei gaio de alevante Pra benzer o nosso mutirão e tirar todo o quebrante Benzo gozo da alegria Mas não vá pensar besteirinha, minha filha Te benzo e gozo. Benzo, alinhavo do vosso trabalho. só não me deixe mal acabado? aí. Te benzo e cozo. Benzo, de Duquinha, deixe quieto que essa é das minhas. Te benzo e cozo. Benzo, as mulher valente, covarde aqui nós não conhece. Te benzo e cozo. Benzo, vossas casas, família, casamento. E as mulheres separada não precisa se sentir sem benzo. Te Também benzo as moças solteiras para arranjar bom casamento. E aquelas que têm moço em vista, não deixe solto no vento. Te De Deus te gerou, Deus te criou. E é Deus que te livra do mau olho que te olhou e do que tá por te olhar. Porque com dois pois, mas com três eu tiro. Deus coloca virtude. E abençoe a minha beleza! Algodão e zela dele. A hora que ele decole. Aí cata um cisquinho que tiver, descaroça, cardeia e vai fiar. E depois tecer. E deixa as aranhas tecendo no canto delas, que elas são iguais a nós. Tecem sua teia para sobreviver, comer e alimentar seus filhotes. E pra encher o mundo de histórias. Devia Se ser triste, a é lida sem histórias pra contar. Histórias pra contar e pra ouvir. Pensa, a Deus e abençoa a minha beleza. E abençoe a Nance. A Nance? É, a Nance. Que do fio fez a trama, da trama fez a teia. E pela teia. Subiu ao céu e no céu encontrou um baú onde Deus trancava as histórias. Histórias que fugiram e coloriram esse mundo. Ih, mas isso foi há muito tempo. Tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de partir e tempo de chegar. Tive cinco filhos com meu marido, que era para ajudar na roça. Mas veio tudo, mulher. A roça sustentava a casa e o meu marido era o dono da roça. Aí um dia, o que era dono de mim e dono da roça, Deus levou. Minha mais velha virou a dona da casa e eu, eu virei a dona da roça. E aí eu tava lá lembrando dele, lembrando de quanto tempo fazia, desde que eu não parava um tempo assim pra pensar nele. Aí um dia eu chorei, chorei que molhei a roça toda, ficou tudo quase lama, mas não parei de trabalhar mesmo chorando que choro não faz brotar nada, só o trabalho é que faz. Aí um dia eu ajoelhei e com o um joelho na terra eu pedi a Deus que me desse o um modo certo de sustentar eu e as meninas. Mas sem aquele sol na moleira e sem a saudade do dono do meu coração. Aí eu adormeci e sonhei que estava tecendo eu e as meninas. Era uma colcha, mas não aquela que eu já sabia. Era uma nova, que os desenhos do pano nascia junto com o pano. No sonho, eu via os pontos de longe, depois via os pontos de perto, depois eu fazia o ponto e eu era o ponto tudo junto. Aí eu olhava para um lado e via minhas meninas fazendo ponto e elas eram ponto junto comigo. Aí eu olhava para o outro e via as comadres fazendo ponto e elas eram ponto junto comigo. Aí eu olhava de novo e estava pronto. Era a colcha. E a gente ficava em volta, olhando, olhando, e não cansava o olho de olhar nosso trabalho. Aí eu acordei e não sosseguei até fazer uma colcha desse jeitinho. Não fui para a roça, não. Num dia as plantas não iam morrer. Mas eu ia morrer se não tecesse. Tinha a hora que eu fechava o olho assim e lembrava. E tecia mais ainda. E aí, as comadres vêm me ver fazendo e começaram tudo a fazer igual. Parecia até que elas tinham sonhado junto comigo. Mas eu não esqueci de agradecer a Deus que me deu num sonho a minha realidade. Porque depois de aí, eu, Antônia, virei a dona da casa. Minhas meninas falam que eu tenho que trabalhar, que elas querem me ajudar, que eu tenho que descansar. Mas o que eu quero mesmo é continuar tecendo que é só assim que eu consigo sonhar. Ardem e curam a sede e a fome foi pra longe e eu fiquei aqui esperando Mas ele volta Ele volta sim Ele foi atrás da água e do pão Foi também atrás do sonho Ele volta Ele disse que volta Quando o sol nascia eu subia no alto dessa pedra E vi o meu amor partir pro mar Varrendo a imensidão com a sua rede Rede que eu mesma tramava Aqui nessa mesma pedra rede que voltava colorida de prata e ouro Reflexo do céu e do mar na pele dos peixes Até que um dia Ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse Preciso ir mais longe Me espera Guarde esta bela alga que busquei no fundo das águas Como prova de meu amor Aí o tempo foi passando, e eu aqui nessa pedra esperando, fazendo rede, olhando as ondas no mar vazio. O tempo foi passando e a alga, o único pedaço de meu amor, foi se desfazendo aos poucos, como areia no vento e lágrimas na chuva. Mas, para a lembrança durar para sempre, decidi então refazer essa alga todos os dias, com as mesmas linhas e agulhas que usava para tramar as redes que meu amor levava para o mar. Ah, e agora eu espero ele voltar, abraçando essa renda cheia de lembranças. Renda que eu faço e refaço, todo dia, aqui nessa pedra. Olhando as ondas no mar vazio, esperando ele voltar. E ele volta. Ele volta assim. Ele disse que um dia volta para mim. os homens pescavam e as mulheres faziam a renda. À noite a gente fazia aqueles paninhos que era para no outro dia lavar e entregar para a dona. Para ganhar um dinheirinho para comprar uma cuia de farinha. Hum. Aqui não tinha estrada não e para Maceió tinha que ir de lancha pela lagoa. Às vezes minha mãe não tinha o dinheiro da lancha e meu pai tinha que levar ela de canoa para Maceió. Imagina! Hum. Mas quando ela chegava com aquele dinheirinho, era que a gente comia bem. Uma vez, ela foi pra Maceió vender umas peças e trouxe um macarrão. Um pacote comprido, assim, ó. E foi uma festa! e como a vida era difícil, mas a valência da gente era o caldo de sururu. Às vezes, chegava o sururu, mas não tinha esse negócio de gás, não. A gente tinha que catar o coquinho ou a lenha para cozinhar. E quando tinha um sururu, mas não tinha farinha, eu vivia, era bêbada de tanto caldo de sururu. Um sururu de capote, dona Angelina. Depois de aferventado o sururu, tu de Prepara com molho de coco, mas põe bastante coentro. Fica bom com pirão e arroz branco. E quando aquelas casas de farinha chamava a gente pra ajudar? Pra ralar a mandioca, em troca, davam um punhado de farinha pra gente. E quando a gente pegava batata doce, comia... Tomava água, dava um soco nos peitos e pronto! Era o café da gente! Era! E se tinha a festa de São José, não podia comprar roupa. Porque se comprasse, não comia. Eu mesma tinha uma roupa só. E quando eu vim, o povo já dizia: Oi, Oi, gente! Ah, me conhecia só pela roupa. Menina, hum. com os meus dois ou três anos na escola, os meninos, para se vingarem de mim, porque era muito danada, hum. se escondiam. E quando eu passava, eles gritavam: Valeu, biju! Só porque meu pai era comerciante. E todo dia ele pegava os biju que as mulheres faziam, entregava aos feirões de Maceió: Olha o beijo! Beijo fino, beijo de dedo, beijo de folhar, pé de moleque, grude ou mal casado. Tapioca de capela, a cavalo de bacia, broa, pé no chão, Chapéu de couro, tapioquinha, bolo de macaxeira, Beijozeiro, e beijozeiro, ai sim, senhor! Beijo, beijo. Hoje eu vou pra praia, boto um chapéu, pego uns cabides, porque o que chama a atenção é a peça bonita, bem feita. Eu pego os cabides, boto umas roupas. Aí o turista vê, me chama, graças a Deus eu vendo é tudo. Graças a Deus! Labirinto-me e alinhava o meu riscado, Bordado de fio cortado, Meio ponto, Meia sombra. Ponto lua, luz do dia. Lua, flor, laço, ponto amarrado, Três marias. Rendo-me no céu estrelado. Me entremeio, No entremeio da estrada de ferro, Corrente do vai e vem. Água de pote, lavagem, No entremeio de coqueiro, Alinhavo pontilhas floradas, riscado das margaridas, rosinha, miosotes, girassol, jasmin, renda bicuda, hum, renda esganada, bico de rainha, bico de abandono. Maria Morena do amor desencontrado. Traço, aliança caseada, renda entrelaços. Amor seguro laçado, ponto cheio, arremato. Preciso te contar das coisas que sonhei. Quando você está bordando, você fica mais introspectiva, você pode verificar, e no seu avesso, né? pode voltar é, as suas memórias, as suas coisas, te possibilita um movimento interno. Nossos bordados, vocês podem reparar, tem muita árvore da vida, muita criança em cima de árvore. Por que isso? Porque faz parte da nossa história. A gente tinha sempre, cada um de nós tinha uma árvore. E a, o meu era um pé de caju vermelho, de Demóstenes era um pé de caju amarelo. E de Marta era uma mangueira. E a gente estava sempre em cima de uma goiabeira, em cima, em cima de um cajueiro. Era uma brincadeira sempre dos, dos filhos mais novos, né mãe? A gente é. sempre tinha uma brincadeira em cima de árvore. É interessante como todo mundo quer abordar uma árvore da vida. Todo mundo quer abordar a sua própria história, quer relembrar aquele fio que ela seguiu. com você. E não quer que eu vá na casa do meu I'm so Seu moço, rio sonha, olha seu moço, o rio dorme, dorme seu moço, o rio sonha, sonha com a mãe d'água na beira do rio, no espelho da noite. Quer fazer a renda com a trama toda aberta Diz que é mais barato Mais rápido e que vende mais É, menina, diz que tem mais valor Que toma menos tempo Que valor o quê, Oxe, Pois eu duvido que uma peça feita por uma máquina Tenha mais valor do que uma peça minha Demora pra lá de um mês cada peça Mas fica a coisa mais bonita do mundo, viu? E se o povo pensasse como é bonito E dura é muito e nem a tinta que eu mesma atinjo. Mas não sai nem com sabão. Mas o povo diz que não tem tempo. Eu ainda faço tudo. Eu planto algodão, fio, teço, tinjo, arremato. Imagina só se não dá tempo. Se tem o tempo todo da vida pra se ter tempo, eu faço como minha bisavó, que assim ensinou pra minha avó, que assim ensinou pra minha mãe, que ensinou pra mim. E a minha mãe que inventou de botar os bordados dentro das listras. E a minha que fez o um enxoval de cada filha. Cada bordado, o fio da história de cada vida. E assim eu ensino as minhas filhas. Porque um dia eu vou ter que parar, né? Mas tudo tem seu tempo. Minha mãe trabalhava é muito. Ainda hum. era parteira também. Já teve até caso que a mulher tava três dias sem ter menino. Era só minha mãe chegar e estender os braços Tem que ter um conhecimento muito mais alto Eu sou é muito artista E se o povo soubesse que por trás desse trabalho Tenha tanta da história Deus coloca a virtude E abençoa, abençoa a minha, minha beleza. beleza É, mas não dá pra correr contra é o mal. tempo Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de trabalho E tempo de festa Senhor capitão, onde me mandar eu vou? Senhor capitão, onde me mandar eu vou? No palácio da rainha, seu pé de flor. No Palácio da rainha, seu pé de flor Senhor capitão, onde me mandar eu vou? Senhor capitão, onde me mandar eu vou? Tua tá canta no banheira, Yanga Pere a vai guarda, guardar, vai te proteger, assombrado Jato Bal. Yanga Pere Pere, a vai guarda, guardar, vai te proteger, A sombra Bal. Vem te enganar o quis, tu acuda no banheira. Vem te enganar o tu acuda tá no banheira. Yanga Pere Pere, a vai guarda, guardar, vai te proteger.